Tá. E aí, assim, eu trouxe é, essa matéria para eles editarem, na verdade, é, o vídeo tem cinco minutos, quase, quatro e pouco, né? E a gente não vê uma matéria na televisão, num jornal, que tenha esse tempo. Geralmente é um minuto e meio, quando três, se eles querem, se eles resolverem dar destaque para certo assunto. A gente não limitou tempo... Não, não limitou nada, porque cada um tem um jeito de produzir a sua comunicação, o que quer passar né, de passagem importante. O caso Ródia incomodou muito a eles, assim porque a maioria mora na área continental de São Vicente, então São Vicente tem a área insular e tem a área continental, e a área continental quase toda está contaminada, né? por organo clorado, por conta da empresa Ródia. embora eles soubessem disso, eu acho que escutar as pessoas falando e eles leram sobre isso incomodou muito mais. Né? Então, já nessa fase, eles queriam Ai, por que a gente já não faz? Chama as pessoas lá do quarentenário para fazer uma passeata, para né, fazer uma oficina, para contar. sabe? Tamanha foi a indignação, de novo, que eles tiveram quando entraram em contato com isso. Por isso que eles deixaram no vídeo uma parte maior para o caso Hold, assim, porque eles ficaram inconformados. Né? E foi bem bacana esse processo. E aí, é, como eu falei, feitas, a gente entrou é, todo dia fazer ensaio. E aí foi nos ensaios que o, pro, que o programa foi se desenhando mesmo. Tanto na parte deles se descobrirem o que eles queriam fazer, o que eles gostavam de fazer, porque era muita coisa, né? Tinha o cenário também para fazer, então algumas meninas fizeram o cenário, foi, né? E a parte da apresentação. A parte da apresentação também chamou bastante a atenção deles, todos queriam apresentar. Então, cada dia uma dupla ou um trio fazia a apresentação, até que alguns acharam que não era praia mesmo. E, na verdade, a gente acabou quase todos os pro o programas só com quatro que se identificaram, salvo em um, que aí depois, eu mais para frente, eu conto. E aí, uma coisa que eu gosto de ressaltar é que, nesses ensaios, a gente não precisou falar para eles em nenhum momento assim, olha, é, os ensaios eram transmitidos ao vivo. Vocês estão falando com as outras pessoas? Então, vamos respeitar os direitos humanos, vamos não fazer chacota, não fazer piada homofóbica... A gente não. A gente, né, vamos ver o que eles trazem. E eles não trouxeram isso. Em nenhum momento a gente precisou chamar atenção né, e, e, ou parar para conversar sobre alguma coisa que eles estavam fazendo. Então, isso mostra bastante que aquele ditado, assim, toda vez que a gente vai discutir o conteúdo da mídia, que as pessoas falam, ah, mas o povo gosta do que passa, eu acho que não é bem por aí. Porque a gente abriu um espaço para os adolescentes falarem e eles não reproduziram. Assim, né? Podem ter reproduzido o formato, né? o jeito de falar, mas a gente cresceu vendo, então a gente imita mesmo. Né? Mas o conteúdo, em nenhum momento, foi com chacota, foi com nada. Pelo contrário. Aí eu coloquei. Eles... Então, como que a gente fazia? Então, mas se isso não apareceu, e interessante essa tua observação... É, evidentemente, no grupo deve ter acontecido. Como é que vocês lidaram com essas situações internas? Como é que foi? Sem ser transmitido. Ah, sim. Durante as atividades. Ah, isso acontece bastante até hoje. É, assim, é, conversa, né? E Inclusive, conflitos que, quando a gente coloca 30 adolescentes, e adolescência é aquela fase... Né? Não gosto de dizer não que é aborrecência, nem que nada, que eu, não é isso. Né? É só uma fase de transformação que a gente está vivendo, portanto, é uma fase de aguçamento do olhar, né? a gente fica mais curioso, tudo fica muito mais intenso, tudo é ou muito bom ou muito ruim, inclusive nossas amizades, inimizades, enfim. Quando a gente se propõe a trabalhar com 30 adolescentes todo dia, eram era um o projeto todas as manhãs, assim convivendo surgiram n situações assim porque é muito difícil né uma das dificuldades maiores é, nossas no Brasil certamente mas imagino que em outros lugares também é, é lidar com a do, com isso com essa fase da vida que se chama aí que chamam aí de adolescência com as características que dão né, do jeito que marcam. então é muito difícil lidar né as escolas quem é professor é, sempre reclama das grandes dificuldades e, e do ponto de vista mesmo do, do, da sociedade lidar com essa fase, de idade, esta fase na idade das pessoas não é bolinho por isso que a gente falou no começo, um trampo, é um trampo. <risos> na verdade não é bolinho porque a gente quer na verdade os adultos ficam esperando que tanto as crianças quanto os adolescentes tenham um tempo nosso né e não tem, não adianta que não vai ter e não é para ter cada um tem um tempo de descobrir as coisas e de fazer as coisas né e se a gente é educador. Fala tá mais lá. sobre isso, fala mais. Desembrulha mais esse pacotinho aí, porque esse pacotinho é muito bom. É muito interessante. Como é que é essa história? Então, Deixa eu ver Como é que desembrulha mais? É, desembrulha esse pacotinho. Não, não. Tudo é muito intenso. Ah... Essa, idade, essa questão do tempo, que você falou que o tempo deles, a é gente É outro. Quer que tenha o tempo da gente. É outro, eles não são adultos. Então, assim, não adianta a gente querer que eles. Façam as coisas como adultos, tenham horários, rigidamente, como, como nós temos, né? Ou como nos impõe, na verdade, ter. Na verdade, se traça, eu acho que se trata mais de uma construção social, né? Que se faz. Então, assim, nas escolas, que a gente percebe bastante, porque a gente trabalhou dentro das escolas e ainda trabalha, é que assim quando as questões da própria adolescência começam a aflorar, ao invés de ser um lugar onde é permitido aflorar e aquilo é trabalhado de uma maneira bacana, com diálogo, com conversa... Corta. Aquilo é... né? Não. Aqui não é lugar disso. Você vai resolver isso lá fora com o teu namorado, paquera, enfim, com as coisas que você quer fazer. Aqui dentro você vai assistir a aula. Isso é um crime, na verdade, porque você não trabalha as questões. e é... E aquelas questões vão aflorar aonde? Não existe espaço. Né? Então eu gosto muito é, de trabalhar com educomunicação nessa né, perspectiva, na verdade, porque a gente acaba cavando esses espaços e as coisas afloram. Né? Então com 30 adolescentes afloraram muito. Assim, tiveram semanas de ser só conversa. Só papo, só briga. Porque uma mandou bilhetinho para outra xingando de puta, enfim. É. Né? Olha, não sei o quê, e chore, sai chorando da sala. Acho que as meninas aqui lembram-se. E o menino que quer né, chamar atenção também. Porque... E é, tem que trabalhar. Fernanda, você tocou num ponto assim é, muito sério, que é, evidentemente para que seja possível, para que fosse possível, que tenha sido possível você passar uma semana sem produzir. É, você certamente contou com uma equipe e a equipe da instituição muito compreensiva. Porque a grande dificuldade, é, é, em geral, que as pessoas encontram é exatamente aí. Porque o sistema diz tem que produzir, produzir. E, de repente, passa uma semana conversando. Como é que é isso? Felizmente, você é, a instituição uhum. compreende, compreende isso. Compreende e se propõe a isso, na verdade. Né? Muito legal compreende -se e se propõe. É Quando é, a gente não, faz, não na verdade, eu queria falar, bateu em outro ponto, assim. Quando a gente se propõe a fazer esse tipo de trabalho, a gente não consegue fazer sozinho, né? Porque o grupo pode até ser pequeno, mas um outro olhar para que seja um outro olhar junto com o seu, né? Pensa outras formas e... e sente também as coisas de outra forma, né? Então, você tem pessoas que também estão se propondo a isso, por mais que elas sejam diferentes e de vez em quando você vai também, né? Se bater de frente com elas, mas assim, o, o foco é ali, saber ouvir, ouvir o que eles estão dizendo, saber ver o que eles estão fazendo e dar uma resposta, porque ele quer resposta, né? Seguramente você está falando de um dos temas mais importantes da educomunicação, que é a valorização do processo em relação ao produto. Como é que você desembrulha esse pacotinho também? <risos> é desse jeito. Na verdade, é, foi legal também isso, porque a gente bateu um papo sobre a comunicação lá no Camará outro dia, com mais gente da equipe, né? E aí, o, o João Carlos, que, que, que é um dos coordenadores, falou assim, então, na verdade, o produto é o processo. <risos> é, na verdade, é mesmo! Nossa! É mesmo! Boa, boa. O produto é o processo, porque por boa. mais que não saísse programa de TV ou enfim um dos vídeos um do podia ter acontecido de um dos grupos não ter conseguido também produzir o vídeo a valorização do que eles viveram do que depois sim. eles vão contar do que eles que a gente vai né ver com eles é é muito mais o produto do que claro. o que está ali claro que o que está ali para eles assim, sim super legal porque eles puderam mostrar para as outras pessoas e puderam e é mesmo conversar. Né? é claro que é é a comunicação, né?